Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui no ADEC Music com um programa para lá de especial, porque hoje eu tô com muita gente de peso aqui. Eu vou apresentar para vocês um quarteto e de primeira mão, viu, gente? Vocês vão ser os primeiros a ouvir esse quarteto cantar, porque nem eu, eu nunca ouvi. E é um privilégio. Nós estamos aqui hoje com Romero. Bem-vindo, Romero, com o pastor Zedeque, com, com o presbítero José Alves e com o professor Joás, né? Pois é. Quase uhum. não te vejo por aqui, né, professor? <risos> de novo. <risos> de novo. O Romero, eles, todos eles congregam aqui na Assembleia de Deus, no Templo Central. O professor Joás, vocês já conhecem. O presbítero José Alves, ele, né, além de ser presbítero da igreja, ele é do Grupo de Louvor. É do coral. O pastor que é pastor aqui e também tá no coral, né, pastor e o Romero. Romero coral, coral, coral. né? Romero é. ajuda lá o nosso Maestro, o irmão Adão. Exatamente. E esse quarteto eu nunca ouvi vocês cantarem, né? O Joás sempre falava assim: eu vou trazer um quarteto aqui, eu vou trazer um quarteto aqui. <risos> E ele não falava quem era no quarteto Não foi, Joás? A gente ficava tentando adivinhar, eu e a Dani Quem era esse quarteto e, Joás, eu acho que nós não acertamos nenhum Nenhum <risos> Vocês acharam que era um quarteto Assim, um alfa Não, porque a gente estava pensando Dos que já né, viam assim na igreja Não, não, não, não, não acertamos E eu estou muito feliz E Romero, como que surgiu A ideia do quarteto? Bom, a ideia foi lá no sítio, aquele encontro que teve lá, não sei se foi do Coral. Aí o Joás, o Joás pegou e comentou sobre o quarteto, ele canta no primeiro tenor. Aí que surgiu a ideia, né? Aí a gente ficou pensando e tentando aí agora conseguir os quatro, né? Aí que apareceu aí o irmão Zé Alves e o baixo aqui, né, o pastor Zé Deque, Porque o que acontece é o seguinte, para se formar um quarteto é muito difícil. O timbre de voz, o primeiro tenor, por exemplo, que é o Joás, é muito difícil. É uma voz muito rara. O baixo também, que é a voz do pastor, também é outra voz difícil. Normalmente, os quartetos, eles demandam, às vezes, três congregações para conseguir os elementos com a voz adequada né, para o timbre de voz, porque, às vezes, uma voz muito aguda, por exemplo, é difícil encontrar o timbre do Joás, por exemplo. É raríssimo. E pessoas com a experiência também. Que, é um, que também é difícil. Então, e graças a Deus nós estamos começando agora ensaiando e está tá indo bem. Né? Eu até fiquei surpreso, porque é difícil formar o um quarteto. E, e Romero, quais são essas vozes que precisa para o quarteto? Você já falou primeiro tenor, baixo... É, o primeiro tenor, come, começando de lá para cá, o Joás é o primeiro tenor, o segundo tenor, o baixo e o barítono. Então... É, são, são os quatro naipes aí para formar esse som masculino é específico, né? Essa, esse, esse, esse, esse tipo de, de grupo, o timbre de voz é específico. Então. As características do primeiro tenor é uma voz mais aguda? É bem agudo. E do segundo? O segundo fica intermediário, é um pouco agudo também, né? E o baixo? O baixo fica muito baixo. Muito baixo. Então por isso que é diferente, às vezes é Quase não dá nem para ouvir. Agora <risos> <risos> então, ouve bem, viu? E então, a ouvir? sua? O é meu barítono, né? fica intermediário a e voz, mais mais tranquila. Mais tranquilo. Não, a voz mais tranquila. E mais a gente tem que ter o um ouvido bom também para pegar esses, né, esse esses acordes e tal, a gente tem que ter uma certa um treinamento, né? ensaio, tem que trabalhar muito. Entendeu? Exige bastante ensaio e dedicação. Então A gente está lutando aí, porque é muita coisa, né? A gente, eles têm aí as tarefas deles, o Joás trabalha muito, tem muita ocupação. Então, a gente está tentando arrumar um tempinho aí para ensaiar. Então, estamos começando agora. E, então, vamos ver. O pastor Gilberto mesmo já falou, já manifestou que ele gosta muito de quarteto. Então, isso também incentivou a gente. A gente escuta, né? O pastor gosta. Professor? sei que você é professor, Joás, né? Você toca na banda, <risos> prega. Agora eu nunca ouvi cantar, não, hein? Pois é, olha só. Eu, assim, eu sempre fui quarteteiro, né? Mas é, já tem uns 11 ou 12 anos que eu não canto mais, né? Eu cantei em quarteto sete anos seguidos, assim. Um quarteto, quando a gente morava lá no estado do Rio, né? É, tem saudades dessa época, né? O quarteto Harmony. É, essa ideia que surgiu de uma conversa dessa, né? É. Dois quarteteiros estava batendo papo, né? Ah, cantei em quarteto. É, também cantei, e não sei o que, né? E começamos a falar de quarteto, de músicas e tudo mais, né? E aí fomos para lá dos estampes até aqui no no, no atos, no arautos do rei, no alfa, né? Falando de, de quarteto assim. De quarteto. Ah, vamos fazer um, vão? E aí nós começamos a ensaiar. Estamos aí. Já tem algumas músicas no gatilho. E, pastor, tem nome quarteto? Não tenho, não, né? ah! é, é, Vamos fazer uma enquete aí. Mas é uma boa pergunta, mas a questão é essa. Que a gente, antes da gente colocar o nome, a gente tem que solidificar mais o quarteto para ele ganhar uma certa, uma certa firmeza, né, para a gente escolher o nome. É, mas já tem algum, alguns nomes aí que a gente está pensando. Já. Vamos, Depois nós vamos colocar fazer uma enquete, votação, né? Vamos colocar, é, vamos, vamos colocar em votação aqui, vamos ver. Mas já tem já uma ideia. Vamos, vamos tentar, né? Ver se a gente firma primeiro. Aí, se Deus quiser, né? com a ajuda de Deus, a gente, é, a gente vai acabar e colocando o nome aí depois. E Zé Alves, presbítero, vamos lá. Então, todos vocês, quanto tempo já mexendo com a música? louvando? Então, Carol, é... sempre gostei. Né? Da música E chegando em Caratinga Eu visitei aqui a igreja sede E me chamou muita atenção o coral né? E logo já ingressei no coral E, e assim o tempo tem passado a pouco foi uma oportunidade do grupo de louvor Me né, chamaram também para fazer parte e, e assim estamos aí Tem chegado a uma época agora Para essa novidade Feliz demais de fazer parte Né? No meio de mestres aqui, né? Da música, que entende de música, né? Fazer parte desse quarteiro. Então. Estamos aí. Estamos aí para louvar o Senhor. E pastor e o Senhor? Vezes eu nasci sempre. numa família de gente que cantava. É, pastor? Cantava na igreja. Cantava em casa, cantava na igreja. Lá em casa, se chegasse alguém, era para ouvir cantar, conversar. Quase ninguém conversava nada. Mas é para que. Chegava assim, já conversava a cantar já. Então, eu. Eu fui criado nesse meio de, de, de cântico, e louvor, e eu gosto, de, gosto demais. para mim, é, é a minha vida cantar. Eu não sou cantor, assim, de, de aparecer, não, mas eu gosto demais de cantar, assim, direto. Então, desde criança que eu ouvi em meio, meio de coral, e aprendi muitozinhos de coral e tudo mais. E fui vivendo assim, eu entrei numa banda de música da igreja também com 13 anos, aprendi a música. E fui tocando, assim, gosto de coral, estou no meio musical até hoje, especialmente para louvar a Deus e para agradecer o nome de Deus. E o nosso coral é um dos mais lindos, né? É bonito. É bonito o nosso coral, um dia nós vamos mostrar eles aqui. E, e Romero, você também está na música tem muito tempo. Tem, tem bastante tempo. Só que no meu caso aqui, eu fiquei fora muitos anos, o pessoal sabe disso, mas graças a Deus, agora eu estou de volta já tem dois anos, e... É um privilégio para mim porque eu fiquei muitos anos fora. Eu nem gosto de perder ensaio, porque o tempo para mim hoje é muito importante para aproveitar, para louvar a Deus. Isso é uma coisa que eu não abro mão mais na minha vida. Eu quero continuar até o fim agora. Isso aqui é mais um trabalho de louvor a Deus e espero que a gente possa fazer um trabalho de evangelização através da música, assim como o coral também, a orquestra. Eu quero ajudar no que eu puder, porque eu perdi muito tempo. É. Os louvores são um grande instrumento de evangelização, né, professor? Com certeza, a, a, não só a música, né, a arte de forma geral, né, mas especialmente a música tem um, um poder de tocar o coração mais rápido do que a, a própria palavra em si, né? Palavra né, que eu digo, fala, discurso, discurso, né? A música chega mais rápido no coração, né? Chega. O Léo fala, meu Léo fala que grande parte né da, da evangelização deles ele já vinha sendo evangelizado há muito tempo pelos louvores a importância de se ter louvores bíblicos né tá aí né que é, é, é um instrumento poderoso de, de evangelização é, ele ele nem né, talvez ele chegue antes do que alguém consiga chegar e falar alguma coisa né Ai, como sempre a gente está buscando a informação hoje é muito rápido às vezes você está lá no carro não sei o que, está ouvindo e né, aquilo está entrando e é muito bom né eu Conheço todos vocês, eu vejo o Joás só na banda. Nunca vi o Joás nem no coral cantar. Para primeiro tenor, né? A voz mais forte. Eu vou ter tempo para cantar no coral, você vai ver. Fala, fala baixo do Joás, fala só baixo aí, estou aqui, estou tentando imaginar, tá, Romero? Não é Dani? Cadê a Dani? O pastor Zé Deque eu vejo no coral, o Romero, o presbítero Zé Alves. E disso tudo assim, né, nesse quarteto, tem quanto tempo que vocês estão ensaiando? Ah, Temos uns, uns dois meses, uns três meses. É, dois. tem uns. uns três ensaios é um... muito pouco, uma vez é. por semana, uma horinha assim, é. só e tal. Vocês de mais tempo, né, Para ensaiar, para fazer. Cada dia. está melhorando um pouco, né? Mas aqui é uns dias vão ter mais tempo, né? Estou conseguindo adaptar aí para poder ter mais tempo. é Vamos, vamos fazer só a capela. Porque depois vocês vão, vocês vão louvar, né? O pessoal vai ouvir de casa, mas só a capela, rapidinho. Mestre Divino, Meigo Jesus, Guia me sempre, vem perto da cruz, Quero fruir. bom e o quarteto às vezes é muito bom instrumento né é, capela é a capela né? mesmo e, e Romero para quem não conhece quando fala assim, tira o tom para que que serve o diapasão aqui o ideal é a gente ter talvez um teclado alguma coisa mas é, isso aqui é quando é a capela mesmo né para dar altura do né? para dar altura né o tom cada um pega mas a sua Mas a gente tem uma certa assim, é bom quando tem um teclado né é, um teclado para dar o tom né? mas a capela tem que ser o diapasão mesmo Parece um. Parece um <eu>, ioiô. <risos> o diapasão tem as notas ali, né, as notas musicais, ele vai dar a nota que vai servir de guia para as quatro vozes. Né? Vai servir de guia para os quatro começarem a partir dali. Né, ah. e, e ficar no tom que é coerente, né, é para fazer a harmonia correta. E cada hino tem o seu tom. Específico. específico, não pode sair nem um pouquinho para cima, nem, nem para baixo. Não pode ser nem mais grave, nem mais agudo. É aquele tom mesmo que vai ser cantado para adaptar com cada voz do grupo para poder ficar bom, senão não fica. O tom, cê, quando a gente fala de tom, é a nota. Altura. Altura? Altura é a altura. Altura da nota. A altura da nota. É, é, é, cada música tem um tom, né? Então tem Sol maior, tem Dó maior, tem Fá maior, então é o tom. É de acordo, por exemplo, um cantor, por exemplo, ele, ele tem que ter o tom da música de acordo com o timbre dele, a extensão de voz. Se ele tirar o um hino muito alto, por exemplo, um tom muito alto, ele vai ter dificuldades. Então tem que ter um o tom, um tom exato. Aqui, por exemplo, se a gente tirar o tom alto, o primeiro tenor, por exemplo, já, já vai ficar muito sacrificado, é muito difícil. Se tirar muito baixo... O pastor Zedeck já vai ficar com a voz lá embaixo, aí fica difícil. Não vai nem sair. É, então tem que ser o tom que dá pra gente ficar confortável ali. E também depois que isso também vai chegar de maneira agradável a quem está ouvindo. É, exatamente. É uma harmonia. É, porque se ficar muito alto, fica, né, aí perde um pouco da qualidade. Ficar muito grave também perde a qualidade de som, né, a harmonia, né, o conjunto. Eu não entendo nada de música, né, eu sei que eu não sou nem um pouco musical. A Dani fala que nós vamos formar uma dupla. Não sei como é que vai sair isso, não. Mas alguns memes vão aparecer. A é Dani coelho, né? Ali sai, sai, sai. música boa. certo. <risos> é. é. Acho que a é Zeca tá... tá... na veia, né? <risos> como eu não sou coelho? O Sattler canta, mas eu não. Então, nós vamos ouvir o quarteto, né? No segundo bloco. Eu já vou me despedir aqui de vocês. Agradecer, agradecer né? Ao Romero, ao pastor ao presbítero, ao professor, muito obrigada. Né? Espero que aí de casa vocês gostem do nosso quarteto, que esse quarteto é para lá de especial, tá, gente? Então, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Acesse agora, assembleia de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 We'll wow. wow. Já vou lhe perguntar Que feridas são estas Nas tuas mãos Que feridas são estas Nos pés São feridas com que fui ferido Em casa de amigo. Meus? Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, são feridas com que fui ferido por te amar até. dor causei ao meu Jesus Sofrimento amargo lá na cruz Dessa história, desse amor sem paz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 Mestre, ao teu lado quero andar Pelo caminho do dever Quero cumprir o teu mandar Confiando sempre em teu poder Vem transformar, Senhor certeza de meu ser eleva os meus errantes pés ao lar de paz de real prazer muitos sinais já estão a nos mostrar breve Jesus voltará We're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 Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja através da sua palavra. Aprove a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da Palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflexiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Eu gostaria de, neste, neste momento, refletir com você um pouco acerca da sublimidade de Cristo, o lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus, vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus e vai mostrar-nos também e nos, nos orientar a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que Ele nos atraia tanto que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor e ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como um impedimento, uma barreira em que ele vá conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos, como a gente possa imaginar. Deus quer que eu o busque. Deus não quer simplesmente que você que eu, que nós, o busquemos. Deus, muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar né, é, melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea, nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor, que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão da nossa existência, buscar o Senhor. Jeremias vai dizer assim, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja tem estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, tem louvado ao Senhor, tem ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vêm, passam um período, passam um tempo nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é, por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim, que buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração, precisa de uma busca tão intensa que o seu coração, meu coração esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor, apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós, Ele não está distante, Ele está perto, e a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que Ele quer e deseja até que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isso um empenho completo, um empenho total um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica o coração é a sede do ser, né? é a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração ele, ele, ele, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias de buscar de todo o coração, Está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão assim que nós devemos, com todo o nosso ser, estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus né, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. O um empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. É esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passam-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a Palavra de Deus, que o Senhor Deus exige de nós, uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar, e não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo, porque não está distante, ele está próximo e a verdade é esta, ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí esta palavra reflexiva, essa palavra para você refletir, se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesta nesse vazio de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza. A sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença, em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, desta gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que essa pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa, para que quando Ele te adore, Ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por Ti, ó Pai. É a oração que eu te faço, em o um nome de Jesus. Amém. Reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar Todo elogio queremos te dar mostramos, maravilhoso és, nós declaramos, seja bem-vindo nesse lugar, todo elogio queremos te dar, Declaramos, seja bem-vindo nesse lugar, todo elogio queremos te dar. E aí